Será que a gente pode fazer a camuflagem de estria na gestação e na amamentação? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente não pode realizar a camuflagem durante a gestação e nem durante a amamentação. Por quê? Durante a gestação, a mulher ela está produzindo o hormônio de prolactina. A prolactina é o hormônio que vai gerar a produção de leite para amamentar o seu bebê. Esse hormônio está relacionado à hiperpigmentação da pele. A hiperpigmentação pode vir manchar a sua pele. Então, não, a gente não pode realizar durante a gestação que está em formação e nem durante a amamentação que ainda está em alta esse hormônio. Assim que ela for abaixando, o leite vai secar e aí a gente pode realizar o processo da camuflagem. Então, vive esse momento mágico, esse momento lindo de você viver a sua gestação, amamentar seu pequeno. Eu até me emociono, porque assim, eu amamentei meu filho durante dois anos. E é um momento mágico, eles dependem totalmente da gente para isso. Vive esse momento mágico, esse momento lindo, e assim que você passar por esse momento, eu vou estar aqui para cuidar de você.